Boa noite, muito boa noite a cada um de vocês que está nos acompanhando, que a graça, a paz de nosso Senhor Jesus seja com cada um de vocês. Minha oração a Deus é que a palavra que vamos compartilhar hoje possa falar, ministrar ao seu coração. Normalmente no início da live a gente pede né, que vocês possam compartilhar aí nos, nos comentários é, é, é, de que cidade, estado ou mesmo país possa estar nos acompanhando e qualquer tipo de testemunho que você queira é, compartilhar conosco. Né? Exemplo disso, um testemunho já foi compartilhado aqui, da Amanda Fidelis. É, Meu Deus, irmãos, li o livro Como Deus Transforma a Tristeza em Alegria, no tempo do luto de minha mãe. Obrigado, pastor, por ouvir a voz de Deus e escrever esse livro. Né? Compartilhe conosco aquilo que você tem recebido de Deus através... Né, do nosso ministério e principalmente daquilo né, que nós temos compartilhado, seja através do livro, nem todos, né, mesmo aqueles que adquiriram, talvez já receberam o livro ou tiveram tempo de ler, mas talvez aqueles que ouviram as, as mensagens, sinta-se à vontade para compartilhar aquilo que Deus tem feito. Mas hoje eu quero te pedir algo mais. Né? Eu gostaria, vamos falar sobre capacidade de superação, no meu livro o, o, o título do capítulo que aborda esse assunto tem outro nome, chama Reação e Superação. E acredito que é uma palavra da parte de Deus que pode abençoar muita gente. Então, gostaria que por alguns minutinhos você pensasse aí, ou talvez até orasse, né a respeito de alguém que, de repente precisa ouvir uma palavra de encorajamento, de ânimo, de fé, de orientação, né, bíblica muito específica sobre, né, reagir às dificuldades que nós enfrentamos na vida e de repente você compartilhe o link com essa, com essa pessoa, né, faça isso agora, vai dar tempo talvez dessa pessoa que precisa ouvir essa palavra de Deus, é, acompanhar conosco. Pois bem. Nessa série de lives que estamos fazendo no mês de abril, eu tenho falado a respeito do livro Como Deus Transforma a Tristeza em Alegria. Vai aparecer o tempo todo aí, né, o, o banner com a imagem do livro e também o link que você pode acessar. Né, para aqueles que não estão assistindo via celular e quiserem usar o celular no QR Code, também você vai ser automaticamente redirecionado para o link da aquisição do livro. Se... né? É, é, você já adquiriu o livro, se você não pode adquirir o livro, nós queremos que você fique seja abençoado. Estamos resumindo partes do conteúdo desses livros nas lives de quinta-feira, né? porque queremos comunicar a mensagem. É lógico que o desejo do meu coração é que para aqueles que podem adquirir o livro, que as pessoas possam ter acesso à mensagem completa. Né, mas, embora a gente promova um material que não me gere ganho pessoal, né, eu acredito que, além da ferramenta de edificação que chega até você que adquire o livro, é importante que você saiba que isso também ajuda a dar suporte aos projetos do Ministério Orvalho né, e dessa visão de ensino que Deus tem nos dado a ser propagada. É, temos... É, é, anunciado aqui nas lives também, é, para gerar um encorajamento, para que eles tenham condição de adquirir mais de um. Né? A gente tem, é, inclusive, colocado a loja com parcelamento de até 10 vezes é, é, sem juros. Queremos que, de fato, esse esse material, esses recursos, acho que a gente pode chamar assim, essas ferramentas de educação cheguem até você sem que isso seja um piso. Né? Ao longo de toda a minha vida, eu tenho investido em livros, muitas vezes de forma sacrificial, e a gente sabe exatamente o desafio que é. Né? Não é apenas para aqueles que têm a dificuldade de ler, mas para aqueles que têm o hábito de ler, de conseguir acompanhar. Então, a gente espera que isso pode ajudá-lo. Mas se você adquirir mais de um, a ferramenta né, que eu estava mencionando, a estratégia, é que imediatamente ao adicionar o, o segundo livro, Como Deus Transforma a Tristeza em Alegria, no carrinho, você tem um desconto de 20% computado na compra automaticamente, além do frete grátis. Né? O livro, Como Deus Transforma a Tristeza em Alegria, vem também com um curso gratuito. Né? nós gravamos videoaulas, é, é, são nove aulas, uma referente ao conteúdo de cada capítulo, para que a gente pudesse comunicar a mesma mensagem num outro formato. É lógico que alguns, né, por exemplo, as pessoas de outros países que não estão acessando ainda o livro físico, eles podem ter essa possibilidade de entrar, adquirir o curso, fazer o curso, mas para aqueles que estão adquirindo o livro, nós estamos presenteando também né, o curso. Então, vem um voucher dentro, você segue as instruções lá, não só de acessar o escola.orvalho.com, mas selecionar o curso, inserir o código, te dê 100% de desconto. Aliás, para todas as compras do mês de abril, nós estamos dando também um outro curso junto, chamado Celebrando a Páscoa. E eu queria tirar só uns minutinhos para encorajar você. Né? Alguns pensam assim, passou? A Páscoa já passou. Não, o feriado... Anual em que se celebra a Páscoa, isso já passou. A nossa celebração da Páscoa na vida cristã é ato contínuo. E a gente quer promover um entendimento mais profundo de toda a tipologia da Páscoa. Seja né, as, as figuras relacionadas à nossa redenção e salvação, à vida de santificação. Por exemplo, havia uma noite em que a ceia de Páscoa era celebrada. A partir desse momento, durante sete dias, ninguém poderia comer fermento era a chamada Festa dos Pães Asmos, ela era um desdobramento, uma extensão da própria Páscoa. E a gente trabalha a ideia e o conceito bíblico usado pelo próprio apóstolo Paulo escrevendo aos coríntios, né, de que nós temos que lançar fora o fermento da maldade e da malícia, né, e celebrar a festa com os asmos da sinceridade. Ele fala de uma festa que não é literal, não repete exatamente todo o ritual que eles tinham, mas ele aponta para um simbolismo prático, Há né, uma aplicação para a nossa vida espiritual. E entender todos esses desdobramentos é algo importantíssimo. Deus disse a Moisés na noite da Páscoa, eu vou julgar os deuses do Egito. Então, ao mesmo tempo que estava libertando o seu povo, Deus estava também julgando os deuses do Egito. Qual é o paralelo né, de Deus... Trabalhando em nosso favor e trazendo vitória em relação ao reino das trevas no ato da redenção e da cruz. Colossenses 2,15 diz que ele publicamente né, triunfou sobre principados e potestades, os expôs ao desprezo, né. há muitos desdobramentos dessa obra de redenção, ao que eu sou apaixonado, tanto o assunto da redenção como a tipologia bíblica. Né. O Evangelho vinha sendo pregado em figuras desde a velha aliança. E eu acredito que isso pode ser muito enriquecedor para a sua vida. Né. Talvez. É, é, você mora fora, não tem condição de comprar os materiais, porque... Nós não temos condições de enviar para fora do, do, do, do Brasil, mas de repente você que está nos assistindo possa se empolgar e dizer eu vou fazer né, o curso de celebra, é, é, Celebrando a Páscoa ou Como Deus Transforma a Tristeza em Alegria. Bom, fica aí a dica, a recomendação para cada um de vocês. ok Vou falar mais adiante. Criamos hoje um combo super especial para essa live e é, acredito que é uma, uma oportunidade que também merece ser divulgada, mas a princípio eu quero entrar logo na mensagem, na ministração da palavra. Uma coisinha só a ser dita, é, de forma é, é, rápida, pode ser que talvez ao fim da live eu volte a mexer nisso, né? o Ministério Orvalho, que é uma associação religiosa sem fins lucrativos, ele trabalha com cooperadores que nos ajudam né, com ofertas e contribuições, não dízimos, dízimo você deve dar na sua igreja local, né? o lugar onde você congrega, é alimentado, acompanhado, mas... Oferta, que é um outro nível de contribuição, é algo que nós podemos fazer para o reino de Deus. Também não queremos que essa oferta concorra com a sua igreja. O Ministério Oval, ele existe para fortalecer as igrejas, não para concorrer com elas. Né? De vez em quando, é, é, nos nossos eventos, eu digo isso. Ó, se essa sua oferta é o que você depois vai subtrair, deixar de dar, lá no culto de domingo, eu prefiro que você não dê. Eu lembro que um dia um pastor até perguntou se você quer ou não quer a oferta. Eu falei, nós precisamos dos recursos para não apenas continuar fazendo o que nós estamos fazendo, mas para poder fazer mais do que nós estamos fazendo, mas dentro dos princípios bíblicos, dentro de uma ética cristã. Mas, normalmente, eu digo às pessoas, né? a gente não precisa de pouca gente dando muito. Se a gente tiver muita gente, mesmo que dando pouco, né? isso não significa que quem pode dar mais precisa dar tão pouco, mas se a gente tiver muita gente com a mentalidade, bom, não precisa ser muito, além do engajamento maior, a gente tem, no mínimo, o mesmo resultado. Né? Então, de vez em quando, vai aparecer aí na tela né? um, um, um QR Code aí com a possibilidade de você doar pelo PicPay, mas nós temos também um link mencionado aí, que é orvalho.com barra cooperadores. Né? De repente, você pode entrar lá é, é, é, ao final da, da, da live, se você não quiser perder o link, dá um print de tela ou tira é, é, uma foto aí da da própria tela onde você está assistindo, e você pode fazer isso depois. Eu não quero nem que você se distraia agora por causa da, da, da palavra que vamos compartilhar, mas lá você pode não só ter os dados bancários do Ministério, chave PIX, CNPJ, dados de conta bancária, se quiser né, fazer uma, uma, uma transferência, como você tem a possibilidade de se tornar também um cooperador né, que mensalmente, de forma regular, recorrente, contribui. Então, mesmo para aqueles que entram, nós temos um, um sistema que vai pedir ali os seus dados, e-mails. Se você optar por contribuição no cartão de crédito, é uma cobrança recorrente e significa que não vai tirar do saldo o seu cartão, né? De repente você põe lá parcelas de 30 é, é, é, reais, fica pensando, mas e a soma disso? Né? Todo mês ele vai debitar no, no, no cartão de crédito. São várias opções. Né? e se você não pode, não tem condições, não quer, não se constranja, é apenas para aqueles que realmente entendem que o que eles têm recebido, eles querem compartilhar com o máximo de gente possível, isso nos ajuda a seguir adiante, né? abençoando pessoas, multiplicando o alcance do ministério. Ok, muito obrigado. Eu quero começar lendo um texto das escrituras, e quero, inclusive, compartilhar esse texto aqui com vocês na tela, que é 2 Crônicas capítulo 7, eu vou ler dos versículos 20 até o 27, né? E esse esse texto diz o seguinte: é uma relação parte da da, da da genealogia dos filhos de Israel. E aqui nós temos os descendentes de Efraim, que é filho de José, né? Efraim e Manassés eram filhos de José e foram contados entre os filhos de Jacó, porque dos doze filhos um deles era Levi de Levi sai toda a tribo sacerdotal. Então, a partir de José, se desdobram duas tribos, meio que uma, uma forma de substituir Levi, né? e ao mesmo tempo, é, é, o que aparenta ser 13, se você considera que Efraim e Manassés são a descendência de José, continua sendo as 12 tribos ou os 12 filhos. Então, vamos ler rapidamente aqui essa história, esse relato bíblico. O texto diz assim, O filho de Efraim foi Sutela de quem foi filho Berede, de quem foi filho Taate? de quem foi filho Eliada, de quem foi filho Taate? de quem foi filho Zabad? de quem foi filho Sutela, e ainda Ézer e Eleade. Eu destaquei aí em azul né, o, o, os nomes Ézer e Eleade, porque tem muito nome aqui nessa história. Mortos pelos homens de Gate, naturais da terra, pois eles foram roubar o gado destes. Isso também está em destaque amarelo, aí, porque é uma informação importante. Eles morreram e a forma como eles morreram. 22. Efraim, seu pai, chorou por eles muitos dias. Destaque aí num tom avermelhado. E os irmãos dele foram consolá-lo. Deixei isso né, destacado aí na cor verde. Depois, teve relações com sua mulher. Ela ficou grávida e teve um filho. Um novo destaque aí, amarelo. A quem ele chamou Berias, por causa da desgraça que sua família havia sofrido fazer um comentário, o nome Berias está relacionado a dor, desgraça, dificuldade. Algumas outras traduções né, optaram pela expressão porque as coisas iam mal na sua casa. Então, seja essa expressão desgraça, é um jogo de palavras que combina com o nome Berias. 24. Sua filha foi Ceará, que edificou Bete Euron de baixo e Bete Euron de cima, bem como Zen Será. O filho de Berias foi refa de quem foi filho Rezefe, de quem foi filho Tela, de quem foi filho Taã, de quem foi filho Ladã, de quem foi filho Amiúd, de quem foi filho Elisama, de quem foi filho Num, de quem foi filho Josué. Até aqui. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de forma honesta dizer é que servindo a Deus desde de criança, tendo nascido e crescido num lar cristão, é, eu, muitas vezes, tinha dificuldade com a leitura bíblica no Velho Testamento é, quando chegava essa parte das genealogias. Na verdade, quando chegava o livro de Êxodo, a partir do capítulo 25, a construção do tabernáculo, eu, né, como garoto, não conseguia entender, acompanhar o raciocínio daquilo, eu achava muito chato. Eu pulava é, é, na leitura bíblica, a partir do capítulo 25 de Êxodo, eu pulava né, o resto da leitura de Êxodo, que é até os 40 até o capítulo 40, pulava o livro de Levítico inteiro, porque tinha todo o funcionamento do sacerdócio nos modos da lei da antiga aliança, que eu e você, né, não é, é, estamos mais debaixo desses rituais, eles eram, como diz Hebreus 10, 1, um, sombra de bens vindouros, e eu pulava isso tudo, mas quando eu iniciava o livro de números, ainda tinha alguns capítulos com genealogia, então meu pulo era enorme, era um Pedaço final de ex do livro inteiro de Levítico e o comecinho de números, né? E quando a gente chega aqui em 1 Coríntios 7, nós temos aí essas informações a respeito de quem era descendente de quem. Bom, Romanos 15,4 diz, né? E aqui eu vou dar razão para mostrar o meu erro em não dar atenção a essas coisas. Romanos 15,4 diz que tudo quanto foi escrito, para nosso ensino, foi escrito. Nenhuma informação na Bíblia está lá à toa todas elas são importantes, todas elas têm é, é, utilidade, né, é, primeiro aos Coríntios 10,11, o apóstolo Paulo deixa muito claro, falando aos crentes da nova aliança, que o que acontecia com, né, os fiéis da antiga aliança, os santos do Velho Testamento, ele diz, essas coisas foram escritas para nossa advertência, para nosso exemplo de quem são chegados os fins dos tempos. Então, quando recorremos a uma história antiga como essa, né, estamos falando... É, é, aqui, do nascimento de Berias, antes disso, da morte dos seus irmãos Ézer e Elead, que eram netos de José, né, por sua vez, filho de Jacó, é, essa história, ela nos acrescenta informações importantes. E eu gostaria que a gente pudesse levar em consideração algumas coisas, né, alguns acreditam, né, que é, é, a, a própria Bíblia, em ordem cronológica, um recurso interessante, situa esse período, e muitos estudiosos concordam, por volta de 1660, 1665 antes de Cristo. né, é, Algumas pessoas, às vezes, acham que é uma confusão nesse relato, porque o texto bíblico está falando deles é, é, é indo roubar o gado na terra de Gat, né e a terra de Gat, na verdade, é, ela é. O território dos filisteus, já é Palestina, já é a, a, a terra de Canaã, para onde depois os filhos de Israel, ao sair do Egito, vão voltar, porque eles moravam lá antes de migrarem para o Egito. Então, alguns, não, essa história não bate, porque já estavam lá. Bom, a verdade é que enquanto eles moravam em Canaã, eles já iam ao Egito negociar, inclusive buscar comida. Né? embora a distância não favorecesse viagens tão frequentes, tão recorrentes, né? não significa que não havia contato comercial entre as terras. E quando falamos é, especificamente de Gat, nós estamos falando do ponto mais abaixo possível na terra de Canaã e o mais perto possível do Egito. Então, em relação a todo o território depois que Israel iria ocupar, era talvez o ponto mais perto, mais próximo. É, eu não vou entrar nem na discussão de por que né, essas pessoas que vêm de uma de gente que serve a Deus resolveram roubar o gado. Algumas traduções deixam né, em dúvida quem foi roubar o gado de quem, mas uma vez que eles saem do Egito, a terra onde moram, se deslocam para lá, né, é, é, é muito forte o consenso de que, de fato, eles foram tentar roubar o gado num lugar distante, onde talvez... Né? Não apenas não fossem pegos, mas depois levando o gado, eles não conseguissem recuperar. O fato é que essas pessoas, tentando defender o seu gado, acabaram matando os filhos de Efraim. Né? Não foi a morte mais honrosa, não foi a morte né, que um pai sonhava para o filho, aliás, nem o, o, o formato e nem o tempo, porque é antinatural um pai enterrar os filhos. Normalmente são os filhos que, ao crescerem, enterram os seus pais. E qual foi o resultado? O texto diz: Efraim, seu pai, chorou por eles muitos dias. Né? Estou mexendo, talvez, numa das piores, é, é, é, é, um dos piores tipos de perda, num dos, dos piores formatos de dor. Né? Eu, por exemplo, e minha esposa Kelly também já perdemos os nossos pais, o meu né, há mais tempo, dela, ano passado. Nós estamos vivendo um momento no Brasil onde muita gente né, tem sofrido a dor da, da, da, da perda de familiares, de amigos, de, de irmãos em Cristo, e a maioria que vive um momento de perda sabe o quanto isso é doloroso. E quando a gente fala a respeito de um Deus que transforma tristeza em alegria, nunca de forma alguma, nós... É, é, estamos tentando sugerir que esse tipo de dor tem que desaparecer depressa né, do, do, do coração do cristão. Né? Esses dias alguém falou, puxa, eu estou muito triste com a morte da minha mãe, eu estou em falta com Deus por não estar vivendo a alegria. E a, a minha resposta aqui, inclusive foi numa das, das lives, lives que nós falamos disso, foi de forma alguma. Né? O luto tem que ser vivido. Né? É um direito de todo mundo que perdeu alguém ter isso no coração. O que nós não podemos ter é desespero. O apóstolo Paulo orienta os tessalonicenses, dizendo que nós precisamos considerar o porvir, que no retorno de Cristo, os mortos em Cristo restarão, os vivos serão transformados e todos estaremos juntos com o Senhor. Então, aqueles que é, é, é, perdemos servindo ao Senhor, estão distantes por um tempo, haverá reencontro. Né? Eu, por exemplo, fiquei no ano passado um ano sem ver é, é, o meu filho e a minha nora que moram nos, nos Estados Unidos, não, não podíamos nos ver, apesar que o contato de internet ainda ajuda, mas aquela esperança, daqui a pouco vamos estar junto, daqui a pouco vamos estar junto, mesmo sem assim, sabendo o tempo que demoraria, né, traz consolo ao coração. E nós precisamos entender que normalmente a rotura da morte, onde há uma separação nessa dimensão física, isso gera aquele desespero, uma saudade antecipada, para aqueles que servem a Deus e perderam esses familiares, a Bíblia traz o consolo de que haverá reencontro. Não significa que as coisas serão como são hoje. Né? Então, por exemplo, quando for discutir com Jesus de, na ressurreição, quem vai ser mari é, é, marido, esposa de quem? Ele diz, ó, oh, no céu não se casa, não se dá em casamento. Então, o formato o ambiente familiar e relacional não será exatamente o mesmo mas a Bíblia diz que nós estaremos juntos. Né? Nem todos têm esse consolo, porque alguns perderam pessoas e nós, não, muitas vezes, não podemos ter certeza da salvação de alguém que não professou né, a fé em Cristo, embora não sabemos o que pode ter acontecido com alguns em momentos finais, então não dá nem para dizer né, que a pessoa foi salva, que não foi salva, em momentos onde desconhecemos, mas mesmo diante desse tipo de perda, o que nós precisamos compreender é que temos o direito de chorar, o texto diz que Efraim, seu pai, chorou por muitos dias, né? o choro não durou uma noite só e pela manhã, né, no dia seguinte a alegria chegou, já mostramos aqui em outras lives que essa declaração não é literal, né? ela não combina com o restante das informações bíblicas, então pressupõe-se que ela tem um sentido figurado, o choro prevalece na noite, na escuridão, nas trevas, mas com a revelação, com a entrada da luz, com a chegada do amanhecer no sentido da luz entrar, a nossa condição muda. Então, o que precisamos é de uma palavra de Deus. Mesmo você que está vivendo a dor do luto, né, não vou falar só a respeito disso, ao falarmos de capacidade de, de, de reação, queremos considerar outros ângulos e possibilidades, por exemplo, Davi chega em Ziclague, Primeiro 1 Samuel, capítulo 30, versículo, os primeiros versículos dizem né, que eles encontram a cidade destruída, Queimada, né? mulheres e filhos haviam sido levados cativos pelo inimigo que deu contra, atacou a cidade, enquanto eles, os homens de Davi estavam ausentes, tentando servir o exército dos filisteus que os acolheram, é, é, enquanto ele fugia de Saul. E a Bíblia diz que Davi e os seus homens choraram até não ter mais forças para chorar eles não pararam de chorar porque foram consolados, eles pararam de chorar porque não aguentavam mais continuar chorando, não havia mais forças, isso significa que lamentaram, gritaram, urraram, né? não sabiam o que tinha acontecido, não sabiam quem atacou, não sabiam quem levou as mulheres e os filhos cativos, então eles, eles choram até não ter mais forças para chorar, mas o versículo 6, essa informação que choraram até não ter mais forças para chorar, está no verso 4 né, de 1 Samuel 30, mas... O versículo 6 nos diz que Davi, porém, se fortaleceu no Senhor seu Deus. Então, o que queremos explorar aqui não é o tipo de perda, a intensidade da dor, a dimensão da tristeza, é que não importa qual é o tipo de dor, precisa haver um ponto de virada, precisa haver um recomeço. Né? eu tenho visto pais que sofrem muito com a perda de seus filhos, que é o exemplo aqui de Efraim, e quem não sofreria? Né? Errado seria alguém não demonstrar sofrimento. No entanto, muitas vezes nós ignoramos que os outros filhos que ainda estão vivos precisam de pais com corações inteiros. A vida continua, né? não é insensibilidade para com quem partiu, nem com a dor de quem permaneceu, mas nós precisamos entender que o fato de uma vida ter sido interrompida, não precisa interromper a vida de todos. Então, há uma perspectiva bíblica sobre a maneira como tratamos com essas coisas. No caso de Davi, eles recuperaram as mulheres e os filhos, Deus os dirigiu a localizar o um inimigo, a vencer o um inimigo, a recuperar não apenas o despojo material, porque perdas materiais não são as piores, mas eles recuperaram todos os familiares, não faltava ninguém. Então, houve uma reação que permitiu que eles tivessem restituição. No caso da morte, nós não teremos, salvo um milagre específico de Deus que aconteça depressa, nós não teremos essa restituição agora. Mas a Bíblia ainda anuncia que haverá essa ressurreição e união dos santos depois. Mas como reagir diante disso? Então, o próprio texto bíblico, né, nos mostra os filhos morreram, eles não morreram da forma mais honrosa, isso não muda a dor dos pais, talvez a grave, né? se, se, se produzir alguma diferença, porque morreram de uma forma desnecessária, morreram quebrando princípio, morreram fazendo escolhas que tirou né? a vida deles antes do, do, do, do tempo. Agora, o ponto que eu gostaria de destacar aqui, em primeiro lugar, verso 22, quando diz que Efraim, seu pai, chorou por eles muitos dias, é que eu e você precisamos entender que a alegria não é meramente circunstancial. Nós podemos viver isso. Na semana passada, falamos de quando Deus muda as circunstâncias e nos alegra com a mudança das circunstâncias. Mas na semana retrasada aqui na live, né? eu falei a respeito da alegria do Senhor. E o que é ter uma alegria sobrenatural independente das circunstâncias. A alegria também pode ser circunstancial, mas não deve ser só circunstancial. E o Senhor Jesus já trouxe a advertência. Ele fala na parábola do semeador, em Mateus 13, de gente que recebe a palavra com alegria, mas depois, quando chega as provas, se escandaliza. Quer dizer, porque ele concentrou a alegria como um sentimento circunstancial, mudou a circunstância e perdeu aquilo que tem. O Senhor Jesus diz, em João 16, 33, né, essas coisas eu tenho dito a vocês para que em mim vocês tenham paz. Primeiro ele diz, o propósito é que vocês tenham paz. Depois ele diz, no mundo vocês vão ter aflições. e diz, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Né? Ele está dizendo, olha, a informação que eu estou te de, trazendo para vocês a respeito de aflições, não precisa de forma alguma, em absoluto, não precisa fazer com que vocês percam a paz, nem o ânimo. Então, a perspectiva do cristão é, nós vamos enfrentar dificuldades e ainda assim, podemos estar alegres a despeito delas. O próprio Tiago diz, meus irmãos, Tiago capítulo 1, verso 2, tende por motivo de grande alegria o passar por várias provações. Agora, estamos falando de circunstâncias, né, onde entendemos, há uma prova, uma dificuldade, mas no meio dela, nós estamos sendo refinados, nós vamos crescer. Obviamente, não acredito que a gente vá tratar uma questão como a dor do luto, como provação. Né? Isso é parte das aflições da vida, mas não necessariamente uma provação. Agora, a família, como em todas as áreas da vida, pode né, ser um ambiente onde a gente vai vivenciar dor, e não só é, é, é, prazer, tristeza, e não só alegria. Né? É, é, nós temos o um relato de muita gente. Né? É, é gente ferida por causa de briga, traição. É, é, é, a, a gente é, pode considerar muitas coisas aqui, a dor da, da, da, da, da rejeição. Né? Às vezes não existe um, um abandono físico, mas existe uma desconexão do, do, do, do coração. Então... É, mesmo na, na, nas famílias dos servos de Deus da Bíblia, a gente via problemas. Isso não significa que a gente tem que ser passivo em relação aos problemas, que a gente simplesmente deva né, aceitar e dizer ah, tudo bem, é lógico que nós podemos lutar por algo melhor, mas nós precisamos entender que eles vão surgir no cenário. Então, alguns exemplos a ser dados, né? é Jacó teve problemas com seu irmão, fugiu por mais de 20 anos, mesmo depois que volta e tem a, a, a reconciliação, sua filha Dinah, a única mulher né, que, que, que, que ele teve, a única filha, é, é, é, além dos, dos 12 homens, era a, a, a, a única moça no meio de tudo isso, foram 13 filhos ao todo. Tiná, quando ele chega em Siquém, ela foi violentada. Né? Aquilo trouxe dor, né? raiva ao, ao, aos, aos irmãos que foram violentos em, em retalhar quem tinha feito aquilo. Então, a gente percebe isso acontecendo. Né? O próprio Davi, né? que não apenas comete adultério, ferindo outras famílias além da, da, da sua própria, mas tem filhos ali cometendo incesto, irmão matando irmão. Então, não estou dizendo que nós temos que viver na expectativa desse nível né, de desgraça, mas entender que mesmo no ambiente familiar, e mesmo nesse ambiente familiar de pessoas em que servem a Deus, podem acontecer determinadas circunstâncias que vão trazer dor. Né? Nós não podemos atribuir tudo à aprovação de Deus. No caso dos, dos filhos de Efraim, eles morreram por escolhas erradas. Foram fazer aquilo que não deveria. Agora, não importa, né? isso não significa que Efraim, seu pai, não nos tenha ensinado direito. Eles já eram crescidos e decidiram fazer as suas próprias escolhas. Agora, o que nós precisamos entender é que, embora a dor não dependa aí do motivo do, do, do problema, é simplesmente do impacto que ele traz é que nós precisamos, temos o direito de chorar, né, eu já brinquei aqui, não acho que esse foi é, é, o motivo do choro de Jesus em João 11, mas antes de ressuscitar Lázaro, a Bíblia diz que Jesus chorou, né, uma vez vi uma, uma pessoa, um pregador, que talvez pudesse estar citando outro, dizendo que Jesus reservou-se ao direito de dar uma chorada, mesmo sabendo que ia trazer de volta o seu amigo, eu particularmente creio que ele não chorava a morte do amigo, que ele sabia que ia ressuscitar. Eu, particularmente, creio que ele chorava a dor né, da humanidade, da perda das pessoas, mas Jesus chorou em outros momentos. Ele chora por Jerusalém, ele chora no Getsemane, e nós precisamos entender o direito de chorar. Eu acredito que o crente não pode confundir isso com viver chorando. Né, conviver uma vida de tristeza. Aí eu tenho direito e escolho isso pelo resto da vida. Mas nos momentos de dor, eu acredito que isso é um, é um, é um, é um desabafo, é um, é um direito. Agora, o que nós precisamos entender é que depois do direito de chorar, existe algum momento onde a reação, a superação, ela precisa acontecer, porque a vida continua. Né? Eu sei que para alguns que estão no início dessa fase, é, é doído até ouvir isso. Né, e não queremos atropelar né, o momento que você está vivendo, né, só queremos trazer uma semente de esperança de que em algum momento né, precisa haver reação e superação, e nós temos a capacidade de superação não apenas humana, nós temos algo a ser vivido em Deus. Então, a primeira coisa que Efraim fez foi chorar, nós, nós vimos isso no verso 22, e eu tenho dito a muitos, aprenda a externar sua dor, né, é, eu particularmente como pastor tenho lidado com muitos homens que cresceram com aquele ditado homem não chora né, e, e, e, e não tem como isso ser mais conflitante com a Bíblia quando você olha não apenas para Jesus e homens de Deus chorando agora, acredito que o homem tem que ser forte acredito que o homem não pode só viver chorando acredito que o homem tem que saber às vezes momentos de com quem ele vai chorar? Né? Então, muitas vezes eu falo para alguns maridos, sua mulher espera de você consolo, força, né? em, em momentos difíceis. Então, talvez seja melhor você chorar com os amigos do que apenas chorar com ela. Né? Agora, dependendo do tipo de coisa, tem que chorar junto mesmo. Né? Agora, além de aprender a externar dor, nós precisamos entender que o choro na vida do cristão não pode ser ato contínuo não é o plano e o propósito de Deus, né, quando a Bíblia diz que Deus transforma a tristeza e alegria, está admitindo que a tristeza vai chegar, mas se existe transformação de tristeza e alegria, é porque Deus não quer que ela permaneça o tempo todo, então não estou pregando um evangelho, né, que diga, olha, você não vai ter problema, você nunca vai ficar triste, nada vai acontecer, né, mas o poder consolador do evangelho é bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, porque eles vão voltar a rir, é entender que é um ponto de virada. E a segunda coisa que aconteceu com Efraim foi que ele se deixou ser consolado. Né? O versículo seguinte, depois de, de mencionar, é, é, perdão, no mesmo verso 22, depois de mencionar que Efraim chorou muitos dias, muitos dias pelos seus filhos, não estamos falando de um choro breve abortado, também diz, e os irmãos dele foram consolados. Né? Irmãos aqui, não precisa ser só é, é, é, o irmão Manassés, mas a família, né? os irmãos vieram consolá-lo. Esse, esse ponto, acredito, que muita gente precisa é, é, entender, não apenas o que é receber consolo na hora difícil, mas o que é também oferecer. Talvez você tá assistindo essa live e diz, pastor, eu não vivi nenhum tipo de perda drástica recentemente. Eu não tô chorando por absolutamente nada, mas existem pessoas perto de você que provavelmente estejam. E nós precisamos entender, a Bíblia diz: "Chorai com os que choram, alegrai-vos com os que se alegram". Quando alguém se casa, nós estamos lá nos regozijando. Quando nasce uma criança, nos unimos aos amigos familiares para nos regozijar, celebramos. Mas em momentos de dor, também precisamos chorar junto, né, e precisamos ter, aliás, eu acredito que a gente precisa distinguir empatia de consolo, tem gente que tem empatia, eu entendo sua dor, dói em mim também, né, mas mais do que apenas ir lá chorar junto, que é empatia, é ter um posicionamento de dizer, olha, entendo sua dor, também chorei, mas vim aqui para te ajudar a sair dela. Acredito que essa é a diferença do consolo para com a empatia. Se por um lado, Romanos 12 15 diz, chorai com os que choram, que é o texto que eu citei, né? por outro lado, segundo aos Coríntios 13 e 11, e 1 Tessalonicenses de 5 11 diz, consolai uns aos outros. Né? Então, não é apenas sentar e chorar junto, isso é empatia. Nós precisamos oferecer consolo. É dizer, olha, você tem direito de chorar, talvez você precise de mais tempo para chorar, mas você não tem que viver a vida chorando. Essa vida que também traz dores e tristezas, também traz alegria, traz prazeres, traz conquistas. Né? Deus tem plano e propósito na sua vida. As coisas não terminaram por causa da dor que você está enfrentando. E, acima de tudo, é óbvio. Né? Buscar força em Deus e levar os outros a se fortalecer no Senhor. E a Bíblia é muito clara. Né, mostrando que Deus está conosco, mesmo que ninguém esteja. Talvez você está vivendo um momento de dor e diz, poxa, onde estão meus irmãos? Onde estão meus amigos? Ninguém vem me consolar. Ou você mora e vive distante a ponto de né, não, não, não conseguir ter esse tipo de contato. Agora, o Deus que quer usar pessoas, ele não depende só das pessoas para nos consolar. E segundo Timóteo, capítulo 4, nos versículos 16 e 17, o apóstolo diz assim, na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar todos me abandonaram, que isso não lhe seja cobrado, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, né, depois dessa declaração do, do, do, do apóstolo, ele diz, olha, ninguém esteve ao meu lado, ninguém esteve comigo, mas o Senhor esteve ao meu lado, isso não significa que porque pessoas não vieram, agora a gente vai apontar o dedo, se ressentir com eles, além da dor que já estamos. Nós precisamos, acima de tudo, buscar força no Senhor. Mas quando as pessoas vêm, precisamos receber consolo. Ou talvez nós seremos as pessoas que Deus quer enviar para produzir força e consolo no coração de outros. E a terceira coisa né, que ele fez foi a superação. Onde entendemos a questão da superação? Né? Eu quero voltar essa, essa tela do texto bíblico para você é, é, acompanhar comigo. Né? eu destaquei as cores distintas para ficar fácil a gente ver isso o texto diz no verso 22 Efraim, seu pai, chorou por eles muitos dias a gente tem o direito de chorar os irmãos dele, agora destacado em verde aí, foram consolá-lo temos a responsabilidade de consolar outros e receber consolo mas isso tudo converge onde? no ponto de virada, de superação depois, teve relações com sua mulher ela ficou grávida e teve um filho a quem ele chamou Berias né? e se teve relações, sua mulher ficou grávida, né? não fala apenas de algo casual, fala de reconstrução. Não estou sugerindo de forma alguma que a chegada de um novo filho substitui a perda de outros filhos. Né? eu sou pai, e, e, e, e além de entender o que é ter os filhos, eu e minha esposa agora estamos vivendo essa fase da avolescência, né? temos uma netinha preciosa, é lógico que o amor que temos a cada um não, não, não troca, não substitui, né? não estamos falando de um, de um produto que, que tem reposição, não é isso, né? mas de alguma forma, depois do consolo, eles entendem que a vida continua e que não se trata só deles, né? que existe essa questão de continuidade geracional, e eles geram um filho. No momento em que estão recomeçando, as coisas não estão boas. Não é porque simplesmente eles decidiram, nós vamos superar, que tudo foi automático. Aliás, o nome que deram filho, Berias, é porque as coisas não iam bem na sua casa, é por causa da desgraça que eles sofreram. Outra coisa que nós precisamos entender é que o consolo não é esquecer quem nós perdemos. Não existe isso, você não deleta a memória, a saudade, a falta, você supera aquela ausência e prossegue. Aliás, seria uma, uma, uma desonra enorme para com quem partiu a gente deletá-los da memória, né, então assim, eu trago até hoje, quase 17 anos depois é, é, é, da partida de meu pai, eu trago no coração, né, um sentimento assim de carinho, de saudade, de honra, tem momentos, né, que eu fico pensando, puxa, meu pai acreditava tanto no meu ministério e torcia tanto por isso. Né? Será que as informações é, é, é chegam de alguma forma? O livro de Hebreus fala de uma nuvem de testemunhas, ou isso é só um exemplo? Ou será que um dia eu vou compartilhar com ele? Não sei como funciona, mas assim, existe carinho, existe lembrança, existe saudade, a gente não deleta, mas a gente supera. Né? Há um momento onde isso de fato precisa acontecer, e o momento de um não é igual ao momento do outro. A dor de um não é igual à dor de outro. A resposta de um não é igual da outra. Embora a gente tenha que saber respeitar isso, nós precisamos ajudar as pessoas a superarem. Agora, apesar desse início, ah, estamos recomeçando, mas ainda não está bem. Né? O que é que eu quero destacar aqui? Né? É a informação que nós temos no versículo 27. E agora, eu estou destacando isso aí com o mouse, apareceu uma tarja azul. Né? Ele vai falando de uma linhagem e se eu contei direito aqui, nós estamos falando de dez gerações depois, né? o texto diz assim, de quem foi filho Num, de quem foi filho Josué. Quem é Josué, filho de Num? É o grande líder que vai conduzir a nação de Israel para entrar na terra prometida. Né? E essa informação não está aqui à toa. Né? O que é que a Bíblia está dizendo? Que ao gerar um novo filho, ele estava gerando um novo começo. Eu acredito que embora a gente não vai ignorar a dor da nossa perda, nós precisamos entender que coisas boas ainda podem acontecer com pessoas e famílias que viveram perdas e dores. Né? E eles acabam, essa família, né? talvez a primeira ali na, na, na, nas gerações de Jacó a viver uma grande dor, uma grande desgraça, onde talvez até a continuidade de uma tribo que começava a crescer e se multiplicar pudesse ter sido abortada, sabotada. Ela vai presentear a nação, vai presentear os seus irmãos que vieram consolá-lo nas próximas gerações, com um grande líder levantado por Deus, né? Mais uma vez eu repetir tudo quanto foi escrito para nosso ensino foi escrito, né? Superar não é re... não esquecer o fato, como eu falei antes, é reerguer-se, né? É vencer a paralisia causada pela dor, né? É acreditar que novas, melhores, maiores possibilidades, depende da história de cada um, ainda podem acontecer. Então quando eu olho para as escrituras, eu vejo isso, né? A atitude de quem recomeça é, não acabou tudo, né? E não é só uma luta para tentar voltar a ser o que era, né? A vida continua, pessoas à nossa volta ainda precisam da nossa atenção, da nossa dedicação e, e, e nós precisamos da delas, mas os planos e os propósitos de Deus seguem, mesmo quando alguém do nosso meio parte e deixa de estar conosco, nós não podemos simplesmente mudar o planejamento de vida para o restante da família, né? Eu sei que para quem já está vivendo o um momento de superação, isso às vezes entra forte no espírito traz encorajamento para quem está no início da dor da perda, às vezes agride machuca mas é importante que mesmo quem está chorando olhe à frente dizendo eu não vou chorar para sempre você tem o direito de chorar agora mas não significa que tenha que chorar para sempre então quando falamos do Deus que transforma a tristeza em alegria se alguém falou pastor por que o Senhor escreveu um livro eu falei porque eu comecei a estudar o assunto e descobri que há tantos desdobramentos né e aqui em cada live a gente está sempre abordando um aspecto na outra outro na outra mas a a capacidade de juntar as peças do quebra-cabeça, de entender o que a Bíblia fala sobre o assunto, realmente foi algo que eu entendi ser uma necessidade para o corpo de Cristo, senão Deus não traria tanta informação clara e detalhada sobre essas coisas. Né? Agora, nós estamos falando de Josué como a décima geração depois de, de Efraim, mas precisamos lembrar de né, onde Efraim tirou forças. É lógico que ele sabia a respeito de Deus, é lógico que ele foi fortalecido pelos seus irmãos, mas era filho de quem? Efraim, de José. A história de José, seu pai, era conhecido, vendido pelos seus irmãos como escravo que vai para é, é, é, o Egito, né? Enfrentou perseguições terríveis, quando estava na condição de escravo, foi injustamente preso, mas alguém que nunca se deixou abater diante das circunstâncias, continuou acreditando que Deus estava com ele e passo após passo, etapa após etapa da sua vida, foi vendo Deus mudar a sua sorte. Né? Não, não, não é só a virada de mesa, é um Deus intervindo. A Bíblia diz o tempo todo, Deus estava com José. Deus não estava com José só na hora que ele foi promovido. Deus estava com José na casa de Potifar, enquanto escravo. Deus estava com José na prisão. E eu e você precisamos acreditar num Deus que está conosco, mesmo em momentos de dor, e entender que ele nos dá força para enfrentar e depois superar a dor que passamos. Então, capacidade de superação não, não, não é, pelo menos da minha perspectiva, uma mensagem humanista, você é bom, você é forte, você consegue. Não, né? se depender da gente, talvez a gente não consiga. Nós vamos olhar e dizer, eu não sou forte o suficiente. Mas nós precisamos entender que o Senhor é a força da nossa vida e que Ele pode trazer não apenas o consolo para a dor e a tristeza, mas forças que gerem essa capacidade de superação. E minha oração a Deus é que você que me assiste está vivendo um momento de dor, receba consolo sobrenatural. Eu oro e clamo a Deus em favor da sua vida nesse exato momento para que Deus não apenas traga consolo ao seu coração, mas que Ele traga um sopro de inspiração, de fé, de confiança no seu coração de que não está tudo tudo terminado, não está tudo acabado, coisas boas ainda podem ser vividas e experimentadas na presença de Deus, sem que a gente esqueça aquilo ou quem perdemos, mas onde a gente possa prosseguir e avançar, não permanecer paralisado pela dor. A minha oração a Deus é que de fato o senhor traga consolo ao seu coração, há um Deus que pode reciclar toda e qualquer situação, né? Romanos 8, 28 diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Não significa que Deus as tenha causado ou provocado, mas que Ele tenha a capacidade de extrair, tirar lucro né? de toda e qualquer situação. Aquilo que nos pegou de surpresa, não pegou Deus de surpresa. Né? A gente não esperava uma pandemia chegando em 2020 e continuando agora em 2021. Deus não foi pego de surpresa. O Deus está cuidando de nós. Né, sabe de tudo que nós vamos passar, de tudo que nós né, é, é, ainda temos que suportar e ele tem recursos para nos atender e para nos socorrer não falo meramente recurso de provisão financeira para quem está aflito com isso ele também tem, mas não é só isso Deus tem a capacidade de nos fortalecer ele pode operar milagres em nosso favor, mas ele pode não só mudar as circunstâncias ele pode nos mudar em meio às circunstâncias, Deus ainda segue sendo um Deus presente e que nos fortalece Bom, até que o resultado final chegue, o que é que eu e você precisamos fazer? Deixa eu dar uma recapitulada. Entender que a alegria não é meramente circunstancial, né? embora a gente tenha que se reservar o direito de saber que podemos chorar um pouco, mas choro não deve ser ato contínuo na vida do cristão. Agora, a transição do choro, ela passa né, não apenas para o estágio de consolo, mas superação. Consolo é quando a gente consegue... Então, suspiro e dizer, foi doído, Deus está me dando força, eu sei que eu vou superar, essa é fase do consolo. Mas superação é quando a gente rompe a paralisia, quando a gente começa a se mover adiante e dizer, o plano e o propósito de Deus permanece, continua. Né? E lembrando, superar não é esquecer quem ou o que perdemos, mas né, é, é aquilo que não sei chorar, mas recomeçar. E o que a gente vê nessa nesse exemplo bíblico de Efraim, é uma capacidade de superação, que não é só humana, né? não era só de Efraim, ele precisou da ajuda de seus irmãos, todos eles criam em Deus, mas eles poderiam ter ficado chorando, eles poderiam ter feito né, uma, uma escolha de desistir de tentar buscar aquilo que Deus tinha para eles, mas em algum momento conseguiram ter esse posicionamento, como Davi, né? ele e os seus homens choraram, até não ter mais força para chorar, eles tinham o direito de chorar. Mas Davi, em algum momento, ele entende. Né? Eu preciso me reanimar em Deus, eu preciso me fortalecer em Deus. E aí foi o ponto de virada para que entrassem na superação. E a capacidade de prosseguir, não abençoa só aquela família, abençoa a nação inteira. Eu e você precisamos entender que há coisas, há bênçãos não apenas que Deus quer nos dar, há bênçãos que Deus quer derramar na vida de outros através de nós e a razão para que você se levante, a razão para que você se, se reerga, recomece, não é apenas porque você tem direito de ser feliz, isso seria egoísmo, nós precisamos pensar que é porque a instrumentalidade das nossas vidas ainda precisam servir ao plano e ao propósito de Deus, então, não apenas eu e você podemos esperar coisas melhores para nós, mas através de nós, na vida de outros. Isso, né? quando alguém tem o um senso de propósito, de destino, sabe que a vida dele não é apenas o que ele usufrui, mas o que ele compartilha. Então, nós entendemos que a importância de superar não é apenas nós estarmos no estado melhor. É o que vai transbordar a partir disso. Então, é, eu encerro aqui essa, essa palavra dizendo que eu oro e desejo de todo o coração que algo especial sobrenatural aconteça com você que está recebendo essa palavra Romanos 1017 diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus né não se trata apenas de, de, de ter do lado de cá um irmão de fé tentando encorajar você ao comunicar a palavra de Deus eu sei que Deus tem uma ferramenta sobrenatural para trabalhar no seu coração e eu não apenas espero, eu tenho certeza como Deus diz lá no livro de Isaías, a minha palavra não voltará para mim vazia, ela vai cumprir o propósito para o qual eu enviei. Então, que o Senhor te abençoe, que ao sair dessa live você não apenas esqueça o que ouviu, que você possa pensar, processar, né, é, é, é mastigar, meditar nisso, quem sabe né, depois voltar a live, fica, fica salva à sua disposição, compartilhar com outras pessoas, né, porque isso vai fortalecer tanto você como outras pessoas. Bom, eu quero pedir perdão, que na live da semana passada eu disse que iria orar no fim, e preocupado com o horário avançado, né, acabei aqui atropelando as coisas e não orei. Então vou fazer isso exatamente agora, né, além de pedir perdão, né, se alguém que estava na live ficou esperando por isso, é, é, me perdoe pelo, pelo lapso. Orei depois... Por aqui eles estavam na live, mas não fizemos isso juntos. Se você quiser, nós podemos orar agora. Pai, tua palavra foi compartilhada, meu Deus. E nós acreditamos que o cristão não vive apenas num ambiente de resposta emocional, ou intelectual ao que houve. Quando a tua palavra vem, ela inspira, ela produz e libera fé, e nós clamamos que o Espírito Santo, o Espírito da fé envolva os nossos irmãos agora. Eu oro por fortalecimento, eu oro não só por encorajamento, eu oro por consolo sobrenatural, eu oro a Deus por aquela faísca de ignição sendo acendida de forma sobrenatural dentro dos meus irmãos que precisam entrar nesse lugar de superação, de se reerguerem, de recomeçarem. Eu clamo em favor deles, em nome do Senhor Jesus oramos também por toda forma de necessidade vivemos, ó Deus, tempos difíceis, independente é, é, é, dessa crise mundial que se instalou há mais de um ano algumas pessoas já lidavam com problemas com dificuldades antes disso que permaneceram ou se agravaram ao longo da pandemia, nós oramos por toda forma de necessidade na vida dos nossos irmãos, que o senhor os ajude a crescer em meio a essas circunstâncias, mas que o senhor também trabalhe mudando circunstâncias, que o senhor nos conduza ao entendimento de como viver a alegria, despeite circunstâncias difíceis, mas que o senhor também possa presentear a muitos com alegria circunstancial das tuas intervenções também, como um plus, como um acréscimo, como algo mais. Clamamos pela tua mão estendida, pela manifestação do teu poder e do teu favor na vida dos nossos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, antes de encerrar, eu tenho uma informação importante. No início, falei não apenas do livro que estamos divulgando, publicado pela Mundo Cristão, Como Deus Transforma a Tristeza em Alegria, falamos da possibilidade, se você adquirir mais de um, 20% por cento sendo aplicado, mas nós temos apresentado em lives distintas aqui alguns combos, e eu fiz um combo específico para essa live, né? Não sei se, se isso dura, porque depende da disponibilidade dos livros, mas a gente está tentando, assim, fortalecer o coração dos nossos irmãos. Então, além de divulgar o meu livro nas lives, estou divulgando também o livro do meu amigo Flávio Valvassoura, publicado pela editora Vida. Volte a sorrir, conhecendo Deus de novos começos. Né? o conteúdo do livro me abençoou, mas conhecendo a vida do Flávio, sua vida, sua história, a pregação, Deus lhe deu uma graça, né? ele é alguém que sempre vai trazer né? encorajamento, fortalecimento e esse livro vai te abençoar, eu tenho certeza. Colocamos no combo, o livro que eu publiquei mês passado pela editora Quatro Ventos, né? Revelação, o Caminho para a Realização, aqui a gente fala de identidade e produtividade como uma resposta à revelação que a gente tem de Deus. É... E acrescentamos também o livro mais novo do John Bivy, um dos meus autores prediletos. Né? O título do livro é X, é o livro X, o sinal da multiplicação. E você entende isso pelo, pelo subtítulo. Multiplique o potencial que Deus lhe deu. Agora, nesse combo desses quatro livros, nós estamos dando de presente outros dois livros. Né? Acrescentamos aqui um livro do, do pastor Flávio Valvassoura, Superando Limites, prepare-se para grandes conquistas, acredito que é um material muito importante, que vai trazer não só encorajamento, uma resposta de fé, mas orientação para aqueles que eles querem se reerguer, e estamos também incluindo de presente no Combo, o livro de todo o coração, vivendo a plenitude do amor ao Senhor. Além de colocar esses dois livros de presente no Combo, nós estamos dando o frete grátis, né, e estamos dando o curso para as compras do, do, do mês de abril, celebrando a Páscoa. Né? Você ainda pode dividir isso em até 10 parcelas é, é, sem juros e adquirir é, é, de uma forma muito facilitada. Né? Alguns têm optado, em vez de pegar o frete grátis, né, porque estão ansiosos para ler. E se, pastor, tem uma forma desse negócio chegar mais depressa, sim. Você pode adquirir ali por SEDEX, por outros formatos, ou usar o benefício né, do, do, do frete grátis. O que a gente não consegue ter certeza, dependendo do lugar e região do Brasil, são os prazos é, é, é, dos Correios. Né? Durante toda essa, essa pandemia, todo o volume de, de, de entregas sendo despachado aumentou, mas eu quero realmente te encorajar. Né? Não é um investimento para você pegar, sentar e ler tudo. Né? Não, passou duas, três semanas eu li tudo isso. Mas para que você se organize né? e continue fortalecendo, né? alimentando o seu coração, a sua caminhada com Deus, é, eu quero deixar esse encorajamento para você. No livro, né? é... Como Deus Transforma a Tristeza em Alegria, já estamos dando um curso online de presente. E na compra toda vai um segundo curso, que é o Celebrando a Páscoa, além do frete grátis e os dois livros. A gente, é, antes de encerrar, quer dar oportunidade né, para que algumas perguntas sejam respondidas. Eu devia ter dito antes para vocês ir se preparando. Né? Se entrarem algumas perguntas relacionadas aqui ao tema da capacidade de superação, reação e superação, eu vou dar mais atenção. E queremos também é, alguns testemunhos né, é, que a gente possa, possa compartilhar aqui. Então, vamos lá. Uh... Se você ainda não fez, pode fazer a sua pergunta através aí dos, dos comentários. É... Para aqueles... A, a gente colocou informações aí a respeito do, do Combo, mas eu vou repetir aqui, né? você pode ter acesso nisso no loja.orvalho.com.br live Luciano. Né? É o acesso mais rápido aí para esse combo com seis livros, pelo valor de quatro, mais o frete grátis e, e os cursos. Estão ah... perguntando sobre... O livro do Impacto das Santidades, tem promoção dele no Combo? Não, o Combo é fechado com esses materiais, né? Mas você também pode entrar lá na loja, tem muitos outros materiais, todos os nossos livros que você pode ter acesso. Uh, deixa eu ver aqui. Léo Proton, quando a pessoa pergunta, se a, a pessoa se a pessoa foi para o céu, o que eu respondo para ela? Essa é uma pergunta que eu já ouvi muito, imagino que no contexto estamos falando de morte, de dor, de luto, né? e, e, e sobre ir para o céu, estamos falando da perda de alguém. Né? Esse é o tipo de coisa é, é, que nós não podemos fazer uma declaração específica. Né? Então, por exemplo, ao que eu e você precisamos entender né? é que há situações onde a gente não sabe, tem pessoas que foram evangelizadas, nunca corresponderam, nunca voltaram o coração para Deus, mas a semelhança do ladrão da cruz, naquele último momento, se arrependem. Né? O cara estava ali porque até um pouco antes era um criminoso. A Bíblia não fala nada dele é, é, é, sendo crucificado de forma injusta como nosso senhor, mas se arrependeu no último momento. Né? Agora, tem pessoas que às vezes andaram com Deus durante uma vida inteira, né? e no momento final, no final da sua vida, se desviaram. Né? Eu, particularmente, prefiro dizer às pessoas né, que é o tipo de coisa que só Deus sabe. Né? Quando a pessoa dá testemunhos, né, foi acompanhada, demonstrando sua fé até o fim, a gente diz, olha todo o comportamento dela nos gera, obviamente, essa segurança que sim, mas quando né, a gente não tem essa constatação, nós também não podemos garantir nem que sim, nem que não para ninguém, porque é a coisa que nós desconhece, desconhecemos. O que nós podemos é simplesmente dizer, olha, Deus sabe, mas mais do que se preocupar com quem partiu, eu viro a pergunta normalmente, é e você? Se você partisse hoje, né, o que seria de você? O que teria acontecido com você? E muitas vezes, nesse momento, né, quando é, é, a, gente, a gente fala dessa forma, a gente torna a conversa muito mais produtiva do que a especulação, né, e a gente consegue ajudar a pessoa que está perguntando a ter um posicionamento. Né. Agora, tem um, um texto, se a gente puder compartilhar a tela aqui, vou pedir ajuda ao pessoal que está aqui conosco. É, quando Deus fala com, Isaé, é, é, com Ezequiel a respeito dele ser um atalaia, né Deus diz assim é, verso 17 Ezequiel 3 filho do homem eu coloquei como atalaia sobre a casa de Israel você ouvirá a palavra da minha boca e lhes dará aviso da minha parte quando eu disser ao ímpio você certamente morrerá e você não avisar e nada disser para divertir do seu mau caminho para lhe salvar a vida esse ímpio morrerá na sua maldade mas você será responsável pela morte dele é lógico que a pessoa fez a escolha dela mas quem não compartilha, não adverte, também será responsabilizado de alguma forma. Verso 19. Mas se você avisar o ímpio e ele não se converter da sua maldade, do seu mau caminho, ele morrerá na sua maldade, mas você terá salvo sua vida. Né? Agora, eu quero ir além da pergunta que foi feita né, pelo Léo pelo e, e, e dizer alguns crentes que muitas vezes desanimam. Não, eu não vou falar mais nada, já falei, essa pessoa nunca se, se posicionou. Né? Agora, Deus está dizendo, se ele não te ouvir, pelo menos você cumpriu a sua responsabilidade. Agora, o texto continua e diz o seguinte, verso 20. Também quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Visto que você não o avisou, ele morrerá no seu pecado e os atos de justiça que ele havia praticado não serão lembrados e você será responsável pela morte dele. No entanto, se você avisar o justo para que não peque e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, você terá salvo sua vida. Nós temos aqui dois quadros. Nas duas, o profeta tinha que avisar. Se avisasse, ele estava inocente do sangue da pessoa, se não, ele era responsável. Agora, tem uma diferença. É um ímpio que está pecando e tem que se arrepender, ou é um justo que abandonou o caminho. Né? Nós temos pessoas que às vezes viveram o evangelho de forma nominal, ou até viveram o evangelho, mas abandonaram isso no final da vida, e nós não podemos simplesmente nos posicionar e garantir né, a salvação de alguém que não sabemos se foi fiel até o fim, até o último momento. Deus disse que esse camarada que pecou no final, antes morreu, morrer, os atos de justiça não estavam mais sendo lembrados, né? porque o que conta é o estado da pessoa. Então, acho muito perigoso tentar dar garantia sobre qualquer pessoa, a não ser que a gente tenha acompanhado um testemunho é de fidelidade até o final. Né? Se não, eu volto é, é, nessa, nessa questão que foi dita, é, é, sobre retornar a pergunta para a pessoa, dizer que só Deus sabe, que nós não podemos nos posicionar, que muitas vezes o cristão fica naquela, eu tenho que dar consolo, né? Mas como que eu vou garantir que alguém foi ao céu se não há garantia, se não houve um posicionamento em Cristo, né? Como também não podemos dar a garantia que não foi? Então, eu acho que com isso a gente resume bem. É, eu avancei um pouco aqui, né? Compartilhando... É, a, a, a palavra tem um pouquinho mais tempo do que eu tinha programado, mas eu ainda quero comentar algumas coisas. Denis Sobral pergunta, pastor, como ser mais do que empático? Como podemos ajudar a pessoa a sair do ciclo do choro? Bom, depende o tipo de ciclo, é, é, o tipo de choro em primeiro lugar. Né? Se, se é o abatimento de uma perda é, é natural, alguém perdeu o, o emprego, a carreira, um negócio que, que quebrou, nós estamos falando de uma coisa. Se estamos falando do luto, obviamente estamos falando de outra. Não apenas porque pessoas são mais importantes do que coisas, né? mas um negócio quebrado ele pode se reerguer, a pessoa que partiu, Partiu em definitivo. Então, é, considerando aí a questão do luto, principalmente, respeitar. Né, quem está próximo a ponto de, de, de oferecer consolo, acredito que consegue entender o tempo. Né? Tem, tem pessoas que, às vezes, estão nos primeiros dias do choro e alguns já estão oprimindo, você tem que superar. Né? Nós temos que respeitar o luto, ele segue algumas etapas. Aliás, é muito comum que, às vezes, alguns, naquela fase da negação, aceitem o que deveria ser uma mensagem de consolo como um combustível para negação ao que aconteceu. Isso, né? não, não, não sou psicólogo, tem pessoas que podem falar muito melhor do que isso. Isso é, é uma conta que vai ser cobrada depois, lá na frente. Agora... O, o, o que a gente precisa entender? Tem gente que já está chorando há muitos anos pela mesma coisa. Então, obviamente, né, nós, nós, nós estamos falando de dois exemplos que são os extremos. O ponto de equilíbrio aí no meio depende do quanto você conhece a pessoa, de uma direção de Deus, de uma inspiração do Espírito Santo. simpático é importante. Quando eu falo que o consolo vai além, não estou dizendo né, que não deveria ter. Quando a Bíblia diz chorar é com os que choram, empatia. Né, Sinto sua dor, estou aqui do seu lado. Os amigos de Jó... Né, permaneceram sete dias ao lado dele em silêncio. Aquele primeiro momento é de empatia, a gente entende a dor, eles foram ótimos nisso. O problema foi o segundo momento depois do sétimo dia, que não só não trouxeram consolo, mas começaram a acusá-lo. Então, transicionando da empatia para o consolo, eu acho que nós precisamos ou conhecer muito bem a pessoa, ou de um discernimento da parte de Deus, né, de, de, de, de, de um, uma palavra de, de, de cunho profético, olha, chegou o momento de você reguer, chegou o momento de você levantar, né? o seu luto não vai durar para sempre. Então, acho que esses dois elementos não significa que com gente que a gente conheça, a gente não precisa ter o direcionamento do Espírito Santo. Né? Mas, às vezes, onde não conhecemos, esse direcionamento vai ser ainda muito maior e mais importante. Então, oração, buscar a sabedoria do alto, não é um movimento que precisa ser precipitado, mas eu tenho certeza que Deus vai é, é, nos direcionar. Uh, eu acredito, não apenas pela questão do, do tempo, mas até do propósito da live, que era muito mais trazer uma palavra que te fortalecesse do que é, é, apenas comentar. A série das lives continua a partir de quinta-feira que vem, às oito e meia, nós estaremos juntos e ainda abordaremos esse, esse assunto né, não sei se, se vamos até o fim de abril, né, pode ser que sim, pode ser que não, mas na semana que vem ainda abordaremos esse assunto, então você já pode se organizar, pode compartilhar, né, com outras pessoas, tenho certeza que você será abençoado, agora, quero que você realmente considere, se você tem condições, né, a aquisição do livro, não apenas queremos ajudar você colocando a ferramenta nas suas mãos, mas dar àqueles que nos acompanham né, a possibilidade de também ajudar o ministério a continuar se movendo. Falei é, é, a respeito de um combo, ele está aparecendo aí, Combo Live, 15 de abril, né, que você pode, entrando direto nesse loja.orvalho.com barra Live Luciano, né, você também pode usar o QR Code aí, você pode adquirir o combo todo. Né, mas se você quiser apenas adquirir o livro Como Deus Transforma a Tristeza em Alegria, ou junto com ele outros títulos, não são do Combo, é só entrar lá na loja, fazer a sua compra facilitada, sabendo ainda que você né, vai levar o frete grátis, ainda que adquira um livro só do Como Deus Transforma a Tristeza em Alegria. Nós temos um valor mínimo para frete grátis, mas nesse livro que nós estamos divulgando, mesmo comprar só ele, frete grátis. Comprou mais de um, mais 20% de desconto. Né? Fica, então, o encorajamento. Muito obrigado é, pelo seu tempo, a sua atenção. Vou pedir que coloquem aqui, é, enquanto terminamos, a informação para aqueles que eles querem ser cooperadores né? ou que querem fazer alguma contribuição ao Ministério. A gente não acaba fazendo isso toda live, a gente não quer né, gerar um desgaste, mas, ao mesmo tempo, a gente entende a importância da participação de vocês, nos ajudando a seguir adiante. Então, né, se você quiser contribuir, você pode fazer isso comprando os livros, você pode fazer isso por meio de alguma oferta espontânea de qualquer valor, desde que não seja o dízimo e nem algo que tire força ou recurso do investimento lá na sua igreja. Né? Entendemos que isso, mais do que só uma ética, é um princípio bíblico importante a ser respeitado, a ser seguido. Bom, então, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, tenha um bom fim de semana, né? e se Deus quiser, quinta que vem